Lá, então Guilherme. tudo bem. Mostrei a segunda e, fase aí do tá. Lego Então o cara foi, ele fez a sua, o seu registro através de uma campanha, no que ele faz o registro da campanha, ele se registra automaticamente na plataforma, caso ele não tivesse um registro, e aí ele convida a sua equipe, e a partir do momento que ele conseguiu convidar a sua equipe, ele tem um mentor convidado, ele pode dar start no seu projeto. Só nesse momento que ele tem tudo isso funcionando, ele consegue dar start no seu, no seu projeto. E aí ele começa a ter o seu dashboard, toda aquela tela inicial que a gente já estava começando a imaginar de como ia acontecer. bem Por enquanto é isso. Essa tela Sim, aqui, isso. certo? Tela dele aqui, tá tá. Essa é a tela de dashboard. Nessa própria tela de dashboard a gente, vai a, gente ter, a gente vai ter informações... Cadê a outra tela? Deixa eu colocar aqui, a gente desenhou que você vai se orientar melhor, que a gente ah, tá. só isso. vai saber o que a gente desenhou. Isso nessa própria tela de dashboard aqui ele tem informações de como de, da, sobre a equipe dele se ele quer convidar mais alguém retirar alguém lembrando que somente o, o, o a pessoa que registrou o projeto tem esse poder é, se ele que, se ele quer substituir o seu mentor ele por aí vai então ele vai ter todas essas informações uma vez que ele pode começar o projeto chegou a hora chegou a hora do chegou a hora dele começar a um ciclo né um ciclo a gente vai considerar aqui o um ciclo então ele vai começar a ver o seu primeiro ciclo de, de, de projeto Na sua primeira fase, desculpa Então ele começou na sua primeira fase Então ele vai fazer O ciclo não está fase... um aqui dentro, hum. não? Seria é, isso aqui? Isso, Opa. exatamente É que eu tinha considerado só o dashboard Dois Pode ser, ciclos, hein? pode ser a fase, Perfeito. Depois ciclo. É, a fase é o laranjado O ciclo seria o amarelo isso. E aqui seria a execução dos passos Perfeito. Os passos estão aqui embaixo e ele vai, vai executar dentro dos ciclos dos passos Perfeito Então o que acontece? Ele começa, ele vai receber. Todos os, ele vai, ele vai começar o seu ciclo e ele vai ter todos os passos do programa disponíveis é, para poder visualizar. Só que quando ele clica no, no, no ciclo dele, ou seja, ele clicou aqui no ciclo dele, vai aparecer uma tela. Nessa tela, não, tá aqui essa tela. Mas está pensando em termos de tela? que é, pense em termos de fluxo aí? Tá abstrato, abstrato. Quando ele quando ele, quando, ele clica, <risos> quando ele quando ele clicar quando ele clicar no no ciclo que ele está, ele vai aparecer o um objetivo geral daquele ciclo. A fase tem um objetivo geral, o ciclo tem um objetivo mais específico. Então, e ele vai olhar ele vai ler aquele objetivo específico, vai estar tá bem claro qual é o objetivo daquele é, daquele ciclo. E, e ao ler o objetivo daquele ciclo, ele começa a entender... Isso aqui é ciclo, né? Isso. Não, o, o ciclo é o amarelo. Isso. Então, aqui Isso. é o objetivo Isso. do ciclo. Ah, tá, desculpa. Isso, ao, ao ler o objetivo do ciclo ele entende muito claro o que que ele precisa fazer ou não é ou não. Não, não, né? ou não ou não Mas, é, esse esse ou é não esse é o nosso objetivo nesse ou não nesse ele entendeu o que ele precisa fazer logo abaixo ele vai começar a ter dentro dessa mesma tela as travas porque ele leu o objetivo interpretou o objetivo e aí a gente coloca algumas travas sugeridas e ele vai falar é, e a gente vai perguntar: as, as travas estão relacionadas é. aos objetivos? Sim, semanticamente. É a gente no sistema. A gente, a gente então a tem gente... que fazer isso aqui, isso. ó. Isso. Exatamente. Exatamente. A então ele leu o objetivo do ciclo e quando ele terminou de ler o objetivo ele começou. Cara, opa, começo tem algumas travas aqui. Ele começou ele e vai, se, vai identificar com se, se, se identificar com se se alguma trava. No momento que ele se identifica com alguma trava, ele tem as sugestões de passos para resolver a trava. Ali, ó. Ele aí tem as sugestões de passos para passo resolver a trava. E, essa, e lá, esses e passos lá, vão ter a quantidade de pontos que ele tem necessária que vão estar nessa, ó, nessa tela. são, são esses aqui. ó. Aí não isso, fazer é o um é um ponto que ele que ganha. Isso, isso, a, ele isso, ganha é esse verdade. ponto e vai para algum lugar. Só fazer esse espaço. Lá em cima ele vai ter a quantidade de pontos total que ele tem no projeto. Lá em cima onde? Aqui nessa mesma tela onde ele visualizou... É, é. Foi lá, os foi os a, pontos, a, na os realidade, pontos? podem ser assim. Os pontos esperados no ciclo e os Exato. pontos realizados no ciclo. Exato. Conforme eu executo os passos dentro daquele ciclo que eu estou, eu tenho um determinado número de, de pontos acumulados nos, nos passos. Ciclo. Se, na realidade, eu não atingir o, o número X de pontos, haveria aquela... aquela Regra que ele não passaria por um ciclo seguinte, Isso. né? Que a gente tinha definido aquele dia. Isso. O que, que a gente está sugerindo não, aqui, mas, o, que o que a gente está sugerindo aqui é que ele vai ler o objetivo, vai se identificar com uma trava, e essa trava vai ajudar ele a, a acumular os pontos que ele precisa para se destravar. Caso ele continue, não dest, continue destravado, mesmo que ele tenha. Continue travado. Continue travado é. desculpa, mesmo que ele, que ele pense que, é, que ele fez as, as tarefas todas e ele continua tendo algumas travas, vai ser uma decisão dele. É, é, continuar travado e fazer mais fases ou mais passos, desculpa, ou não, porque a gente vai começar a avaliar qualitativamente. E isso vai ser a entrega dele ao final do ciclo. Então, a quando entre... a gente As entreg... a entrega ao final do ciclo, é, é, ao então, final... Isso. aqui no final do ciclo, né? Teria que ter alguma Tenho opção para ele fazer uma é, entrega. Encerrar uma o entrega ciclo, principal. Encerrar o é que quando eu coloquei aqui esse, esse objeto aqui, eu estava pensando na entrega do passo, mas aqui tem uma, isso, entrega... Tem uma entrega do passo. E tem a entrega do ciclo. É uma outra entrega. É uma outra oh, entrega. Que eu é a entrega do ciclo. É, eu acho importante. Pois isso aí, na escrever. verdade, eu não tinha visto isso ainda. Isso, a gente porque tem, a gente viu a que. A gente teria que falar um pouco sobre como é a execução isso. do passo também aí, tá? Vamos lá, vamos detalhar tá. aí. Então, aí. Então, é, então, ele viu que está travado, ele, a gente vai ter é, sugestões de passos melhores para a sua trava. Então, são destravas, né? Então é, E aí ele executa esses passos. Existem algumas coisas relacionadas a, por exemplo. Quantos pontos ele tem no ciclo, quantos ele necessita e a trava que ele colocou. Dependendo da, da quantidade de pontos que ele tem para cumprir esse ciclo e a trava que ele colocou, a gente vai ter talvez mais ou menos passos que consigam finalizar isso. Uhum. Isso é um estudo que talvez seja um pouco mais complicado de se fazer, porque são muitas relações. Mas é... isso, ter que definir. isso a gente vai ter que definir. <risos> mas você entendeu como pode ser complicado. De qualquer forma, ele vai receber uma sugestão para conseguir realmente destravar, para conseguir a pontuação Essa mínima para se destravar, é tá. entendeu? E aí cada passo pode ele vai continuar tendo evidências, se evidências se com muito se menos se rigores, se é, rigores criteriosos e ele ele terminou aqui, quando ele quando ele conseguiu empatar aqui no que ele precisa e o quanto que ele tem, aí ele pode clicar, é, encerrar o ciclo e aí ele vai entregar uma evidência qualitativa que encerra o ciclo e vai para sua página pública, por exemplo. Uhum. Eu acho que tem que ter essa operação de confirmação do encerramento. Isso aí possível, é depois para a gente poder é, operar. É o é dashboard esse da, da equipe, é um da... Melhor, esse negócio, onde tá, cara, vai acumulando as acumulando... é um... ah, tá. pontuações. Ah, tá. As habilidades, o dashboard é habilidades assim, da, da ele equipe. é ter... isso? Ter... Eu acho que não. Acho que daí seria. Habilidade. Aqui, não, né? Tem uma coisa que é. é a gente né? acha que aparece. Eles acham que, na realidade, sim. O, peraí, peraí, peraí, organiza aí. Onde é que você tá, Rodolfo? O Lino colocou uma questão importante sobre o detalhamento do ciclo. Hum. A gente quando viu o teu desenho, a gente pensou em duas coisas distintas lá, a gente separou. A gente entendeu que o cadeado é assim, o cadeado ah, é, é. posso ou não posso fazer ele ainda. Uhum. E o outro tá pronto. O outro é realizei Perfeito. ou não realizei ele ainda. Aqui, no caso, não realizei e realizei, entendeu? A gente separou os Acho elementos. Melhor, não foi a gente colocou conheceu, um outro né? elemento. É? A gente colocou eu um outro isso. elemento. É um botão para as travas. Isso. Ah! Está li, tá liberado, está liberado tá. A gente não entendeu o cadeado. Mas, na verdade, a gente viu o cadeado e achou legal. Só que a gente isso. interpretou isso. ele assim. E o cara pode aqui, Aí poderia mostrar tudo. Para nós, que é bem mais fácil. É. Eu, eu clicar, mostro tudo e conforme ele vai abrindo esse, ele, ele, ele termina esse, eu abro esse vai abrindo. Legal. E aqui embaixo ele vai mostrando os que foram feitos e que não foram feitos. Aqui é uma visão geral. Que que a gente, o que que a gente quis, por que, que a gente colocou as evidências como a evidência do passo e a evidência do, do ciclo como então, importante? Ele abriu esse, ele teve porque esse, ele abriu pode outro. nunca vamos clicar. Peraí, peraí. Vai, vai. Vamos lá. Volta para abstração. Vamos aqui. lá, vamos lá. Por que, por que, que a gente colocou é, é, é, importante? Ele deixar evidências tanto no passo quanto no ciclo, porque ele pode simplesmente ignorar qualquer trava. Ele pode ler o objetivo e falar, não estou travado com eu nada. Vou fazer só os passos. Vou fazer né? o que eu quero. Claro. Vou fazer o que eu quero. Uhum. E aí ele vai fazer as evidências dos passos. E aí quando ele entregar a evidência de que ele bloqueou o ciclo, a gente pelo menos pode avaliar ele qualitativamente no final. Ah, entendi. entendi. Esse entendi. era o uma problema que a gente tinha histórico encontrado. histórico aí para... Entendi. Entendeu? Mais, Porque ele pode, ignorar, ele pode ignorar as travas inclusive ele ignorar e fazer melhor é uma forma da gente aprender. Isso. Entendi, entendi. É uma é uma interessante, é uma bem interessante. Tá. Só que essa avaliação qualitativa aqui vai se vai dar ser no, só final, ciclo. no final do da do fase, ciclo. da fase. Ah, no final da, ah, no final ah, da sim, fase. Sim, Aí sim. você está pensando como gestor de inovação. É, sim, sim. sim. Para o projeto comprar mais, mas para o poderia ser diferente. Seria o classificar isso. projetos, o classificar projeto. exatamente, projetos, exatamente. Detalhar essa funcionalidade. Exatamente. Mas isso vai para a página pública, Uma coisa que vocês ainda não me responderam. Executa um passo para mim. Como, assim? Como que se fala? Que mostra. O que é um passo é um para mim Polino? Tá. O tipo assim, é... que, que é? Eu vou ler. Eu não sei eu vou... também que é um passo. Vou ler. Tá bom, lá. Eu vou... Pega mais elementos aí. Vou, tá, vou... fazer o seguinte: eu vou fazer um vídeo. O que, que é um tá. passo? O que, que vai mostrar dentro tá, do passo? O okay. que, que tem que ter esse passo? A gente precisa saber esse passo para mim ainda é um abstrato. Tá bom, cara. vamos lá. Então, ele está criando uma startup. Imagina que isso aqui é uma equipe onde esse time está criando uma startup para melhorar as condições rurais em ambientes rurais. Né? Então, e aí ele, eles começam a estudar, eles estão eles travados, eles recebem uma trava aqui, eles falam, eu não sei identificar quem é meu cliente, certo? Então a gente coloca dentro dessa destrava, a gente, naquele pacote de, de, de passos, um dos passos é o shadowing. Imagina que ele está fazendo Shadowing aqui, imagina que ele... Mas mostrou... ele vai ler, vai ter um, um conteúdo... Ele vai ler um conteúdo. Vai tá lá um texto. O conteúdo vai mostrar como se faz um Shadowing, é, vai ser mixo de, um conteúdo de textos e talvez vídeos, e onde ele mostra então, pra que, que serve o Shadowing e, e como não, fazer um Shadowing. Calma, agora. Isso é importante. A gente falou que não vai ter vídeo. Não, não. O vídeo é esse. Não, Cadê talvez tenha. Se... É, os vídeos colaborativos. Talvez tenha, talvez os tenham vídeos é colaborativos. É um, um, um link, um link do YouTube. Um link do YouTube. Um link do não, YouTube. Exemplo, Olha os dois dois dois dois um... Então, vai, mas assim, vamos pensar, é um texto gigantão? Não, o vídeo tá aqui no passo aqui, ó. Eu até agora pra mim não. Explicando. Tá então, mas é um tá. texto. Então eles vão ter que tá, comprar vamos... um texto. O texto e o vídeo. É um Rodolfo, dois, Rodolfo, depois, é. você, depois você se apega nisso. Então, aí o cara viu que ele. Nas sugestões que ele teve no Trave de Strava, ele tinha vários passos a fazer. E aí ele chegou nesses passos aqui e falou que um dos passos era o Shadowing. Tá. Então ele aprende como fazer o Shadowing, ele lê todas as informações de como se faz um Shadowing, por que se faz um Shadowing, ele vê um vídeo de como executar um Shadowing e ele decide fazer o Shadowing. Imagina que ele está aqui fantasiado para que ninguém entenda e os caras estão aqui na, na sua fazenda observando. Ao final, fazer, para fazer um Shadowing, você tem um objetivo. Qual foram os comportamentos humanos que você conseguiu identificar nisso? Aí a gente vai ter um template ou um, uma... Um, um protocolo de entrega aqui, ó, de tudo aqui, que ele vai precisar As gavetinha. isso a Tudo gavetinha. que ele vai precisar responder vai estar tá aqui, Fala no passo gavetinha. Então ele responde, é, não, não são perguntas específicas Mas ele responde o aprendizado dele, por exemplo Por exemplo não, mas assim, Isso pode ser, um, isso pode ser um, um texto, mas um template Qual é a ajuda que eu preciso de vocês quando você está me explicando o Chevy Não preciso entender tanto do Chevy Não, eu sei entender assim Pense agora um pouco mais, como a gente está explorando a ferramenta ali, ó. Pense lá na caixinha pintadinha lá. Olha que o cara clicar ali dentro. Me ajuda a entender... Qual, e qual é a sequência o que que tem que ah, não pode ser essa vezes, tela a gente não fez ainda vezes, não, então, não é um documento um é um Word, documento é uma um tela é uma tela ter, você falou de objetivos então vai ter que ter uma, também objetivos. Não, os objetivos Quem objetivos vai a gente esses falou objetivos? aqui não, a, a gente ter... falou os objetivos do ciclo então, calma, ó, eu vejo calma, assim você vai, vai, vai ter aqui ó. vai ter aqui vai ter o, vai ter o texto tá o texto são esses bichos aqui tá vai ter vídeos Colaborativos isso. criados pelos usuários. Mas quem coloca esses vídeos? Como que eles vão aparecer aí? É um link de URL de YouTube que pode ser... É, que nós vamos... Que nós vamos colocar. O administrador colocar? vai colocar. Não, não, nós não vamos colocar, colocar, não. Isso não, é. aqui é o usuário. O, o, o time pode colocar, não, mas o, mas o professor, faço, o mentor. Esse vídeo não é uma explicação do que, que ele é? Isso. isso. O próprio usuário cara vai aprender o isso, que Isso, é, vai, isso, isso, vai, ficar, sim, isso então. vai ficar no colo do ADN. Curiosamente, não, não curiosamente é isso. A ideia é essa. Tipo, o mentor dá... O mentor pode gravar um vídeo mostrando como, como fazer. fazer, ou um ah, estudante, o mentor. o mentor, esse cara aqui, ele pode gravar, mas o startup também pode, depois que ele fez, ele quer ensinar os outros, quer compartilhar, ele grava um vídeo. Tá, você mas vocês estão entendendo que daí o cara vai poder acessar a área de, de registro do passo? Tem que criar isso aí. Não, a gente, talvez a gente crie o link mas só. Que passo... você, quer, você quer adicionar um novo, um novo vídeo? A gente deixa só o link tá, disponível mas, como é, sejam... Um... Vai ter passo... mil pessoas. É o ADM, mas, acho que não, não, hoje não, eu, eu vejo assim, como o ADM resolveu pense, isso. Pensa assim, vamos, vamos chegar a essa conclusão então. Hoje você vai ter lá, copiar mais mil pessoas. Aí o cara, se ele adiciona, ele tem que poder remover, senão isso aí vai ah. ficar um aqui. O que, Daí que eu penso né, Fred? Que ficar, tem que, Fred. que, tem que ter o admin da plataforma, sim. É, é isso aí. aí. O admin isso da isso plataforma aí, vai isso. ter que entrar, vai isso. ter que moderar. Ter Nem ter que, que moderar. ele crie isso. um novo projeto só para ter novos vídeos. Isso. Projeto de Strop Como é Como que o cara vai saber desse vídeo? Cara, ele vai receber, ele vai criar alguma forma para receber vídeos colaborativos, uma campanha fora ou outro projeto para receber. Os caras não pode colocar o vídeo. Oi? Tem que, tem que poder colocar Porque, cara, também. Esses passos aqui, eles não são compartilhados? Por N sim, projetos e campanha, sim, sim? Se o cara colocou gente. um vídeo aqui, esse vídeo vai aparecer também para um outro cara de outra campanha? Isso a ideia era é parte parente desse vídeo. Não peraí, peraí, um agora, agora, agora eu tô. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer o, essa modelo. Por causa dos cards. Por quantos gente, passos? É, são os cards. É? Os são passos são os cards. Passos, quantos campanhas? Quantos vídeos ah, A gente aí? tá pensando e... aí A gente tá pensando no universo uns 60 passos. Não, hoje, né? Mas a gente imagina. Se as pessoas colocando vídeo, Fred, não me parece como. Não, não, fica tranquilo, não é todo A gente vai selecionar vídeo. Isso aí é difícil do pessoal produzir. Mas assim, mas daí como vocês vão saber? Como é que a gente vai fazer? para vocês saberem que o cara botou um vídeo lá. Hoje eu vejo com esse ah, dashboard, não, ah, pera aí, pera, pera. Vejo não Timeline, não pessoal, aqui, ó. Aqui, ó, ah, que é um conceito cara. que vocês... Ó, Facebook do Copa Mais Charlo, aqui, né? velho. É, isso é que isso que resolve tudo. Quando você entra, a página inicial de tudo isso aqui, é onde que tá tendo novidade. Se te entrar um vídeo aqui no passo, e log. o cara é admin da plataforma, ele pode ir lá provar. Faz um entendeu? log, é. não, no feed dele aparece. Naquele daquele timeline inicial. É. E, ah, qualquer novidade, entrou um novo membro na equipe, timeline do cara. É, qualquer coisa, tipo, um, entrou um, apareceu um novo passo, de repente a mas, plataforma descobriu. Uma é, nova uma, trava. Mas assim, time esses timelines, na verdade, não, não são de gestão, né? Isso aí é assim, é compartilhamento. Todos os usuários sensação. teriam uma timeline. não Só que não tem Você Pode ver o do outro não? Não, não, não.